Hum. Passou. Passou. Foi silêncio mesmo. Tá gravando? E aí, pessoal? Beleza? Eu não vou mais fazer aquele negócio, não. Com um trouxa aí falou que eu fico coisa no capoeira. Aqui ó, para você. <risos> você sabe quem que é, né? Idiota. Então, esse vídeo aí é o vídeo do pintura cabeçote, né? Pintura cabeçote. É. Ah, pera aí Tem uma coisa para falar também. Quem não tiver gostando do que eu tô falando aí, vai pulando aí, tá bom? Eu gosto de falar mesmo. Esse vídeo era para ter saído na segunda-feira. Não saiu, sabe por quê? Porque minha mulher brigou comigo. Aí ficou sem falar comigo. Aí eu ficava pensando, né? Por que ela tá sem falar comigo? Só que daí... Eu sei que muita gente vai se identificar com o que eu tô falando. Volta toda tá cheia de charme, né? Aí você chega e fala assim, por que você tá comigo? Nem ela sabe. A mulher raça desgraçada é mulher, viu? É, Mentira, mulher. É. É. Mas olha, eu vou falar pra você, viu? Se não tivesse a frutinha, eu já tinha mandado embora. Ah, tá. <risos> Mentira. Ah, eu vou contar a história. Vou contar história. Não, né? que história? Chega. Não, vou contar a história. Chega oh, história. Quando Chega. eu namorava com o Caju, eu tinha um bolinho quadrão, né? Origodão. Origodão. Eu tinha um golzinho quadradinho, né? Pratinho, suspensão Aí que aconteceu? Ele vai ali embora, né? Puta merda. Deixa eu ver falar isso. E ela. Tô. Rapaz, pensando bem é difícil. E aí a casa dela tinha duas ruas assim, ó. E era só de terra, né? Uma tinha luz e outra sem luz. Aí um dia, ó, a molecada aí pode usar essa tática aí, hein? Funcionou. E, pô, um dia eu fui pra rua. Sai, cara. Sem luz. Ai, meu Deus. Para de balançar aí, ó. Fui pra rua sem luz. Pode ver, né? Tipo, eu Um vou... dia. Passar o cerol. Só que. Chegou no meio da rua, eu dei um migué. O carro morreu, quebrou. Vamos ficar fazendo o que, né? Tá bom, chega. Foi, beleza. Só que o que aconteceu? Eu Rapaz, vou falar pra você, viu? Se aquele golzinho falasse, ele não falava, ele gemia, viu? Vou falar aí tinha, aí continuando a historinha, Siga. nos outros dias, Siga. nos outros dias, Mano. eu ia pela rua normal, e falou assim, não vai é quebrar o carro hoje, né? não. Mas vamos lá, vamos no que interessa, contei a historinha já, ah, peraí aí também, tem um negócio pra divulgar aqui, ó, esse menino aqui, ó, pediu pra mim divulgar o eventinho que eles estão fazendo, ó. José Bonifácio Cidade de José Bonifácio É evento beneficente, hein? Pessoal da região aí, vai lá Pra ajudar quem? Peraí, aí, tem o nome da menina aqui, ó Em prol da Manu Não sei quem que é essa Manu aí, mas Tá precisando, hein? Tá bom? Vai ser no Recinto de Exposições João Orsi, tá bom? E ele pediu mandar pra me mandar um beijo também Pra esse cara de lá, quer ver, ó? Peraí, aí, tá Peraí. Peraí, cara. Peraí. Aqui, ó. Manda um abraço e um beijo pra galera da Comandante Suspensões José Bonifácio. Tudo viado, esses caras aí. De... <risos> tá bom? É. Isso fica dando em cima. Mentira. Tudo tô... Tá bom? Quem puder Quem puder comparecer aí, ó. Nesse eventinho é pra ajudar, hein, meu. Ajudar a Manu lá Vai lá, dá risada e tudo mais. Como é tá o nome do velho lá que assiste meu vídeo? Seu Clóvis. Seu Clóvis. Pensa no velho, não conheço também, mas é legal. Tava vendo as fotinhas fazendo churrasco, combina? nós nós, foi lá, hein? Vai, vai, vai. Hum. Chama nós para na sua cabeça, for. Vamos lá, no que interessa. Esse vídeo aí, pintura do cabeçote. É o mesmo processo do cabeçote no motor, tá bom? Isso aí muita gente me perguntou também como é que pinta, que tinta usa, não sei o que, tá lá. Eu coloquei aí do jeito que eu faço no meu carro. Eu não tô falando qual o jeito certo. Um monte de gente pode falar que não é certo, mas eu faço assim. Já pintei com tinta poliéster, não funciona. A tinta daqui uns 4, 5 meses amarela tudo o verniz. Fica uma merda. Não pode falar merda. Não pode. Já falei. <risos> ah, aí, pintei com tinta PU. Acabou o problema. Ó, Chevette tá lá uns 6 anos já, né? 6 anos. Chevette, o gol da minha mulher também ficou uns 3 anos Meu gol tem dois anos e meio Não deu problema Só não me vai pintar, pera aí Não, não me vai pintar o coletor de escapamento hein? Que o coletor de escapamento eu vou mostrar como é que faz aquele para ficar bonitinho também É né? um outro vídeo, tá bom? Fala aí, você vai lá. Não. Hum. Não. Tá bom Nada então. então é isso, mesmo processo Desse aí É importante lavar também, porque o motor, principalmente o carro que usa bastante aí, pega muito óleo. Então lava com solopan, com limpa baú e não sei o que. Uhum. Com solopanzinho só. Solopanco, com pincel assim. Se vocês quiserem montar o motor, pintar o motor inteiro grudado com o cabeçote não quiser desmontar, pode pintar também. Não precisa desmontar. É que esse aí que eu estou pintando aí já estava tá desmontado. Tá bom? Falei pra caramba. Né? Ah, como é tá? Bom. Hum. Beleza? Tem um monte de gente para mandar dar vez, esqueci todo mundo Tem alguém aí não? Beijo do Beijo do Bidu Palma do jogo Aqui do Bando aqui Papai <risos> <risos> Ué Ué e aí, rapaziada, que segue o canal do Bidu, hoje estou aqui com mais uma dica super especial para vocês. Que, que é? Muita gente pergunta lá para mim, no meu Facebook, Instagram, que tinta eu uso para pintar o tal do cabeçote. Com medo de. que acha que tem que ser alta temperatura, não sei o que e tal. Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, certo? É esse jeito que eu faço, nunca deu problema. Se vocês fizerem aí passo a passo Porque venhamos vamos, vamos ver, né pessoal O cabeçote é feio pra cacete Você pinta o motor, pinta as peças Pinta tudo e fica o cabeçotão prata lá, ridículo Aí uma vez eu falei Ah, não tem nada a perder mesmo Vou mandar tinta nesse bicho aí Mandei tinta, pintei do jeito que me ensinaram Nunca deu problema Então eu vou mostrar pra vocês aí Firmeza? ó Tem que começar primeiro aqui aplicando o Wash Prime Toda a peça crua, alumínio que vocês for pintar, é, inox, quando a peça estiver crua, ou até mesmo a lata que vocês remover toda a tinta, ficar na lata crua assim, ó, tem que aplicar o spray, certo? Isso aqui é um anticorrosivo para não dar ferrugem e ele ajuda a aderir a tinta, beleza? Então aqui a gente vai, não é para lavar não, viu? É uma demãozinha, uma poeira assim só por cima, de tudo, eu vou pintar essas outras peças aqui para aproveitar já. Tem dois cabeçotes para pintar. Esse é do Chevette, esse é do Gol que eu estou montando, o Golzinho do Thiago. Ali a TBI do Gol e a pressurização do Gol. Tudo feito aqui, tá? Então vamos dar uma poeirinha aqui de de wash. A catálise dele, toda vez que você for usar uma tinta, não importa a marca, tá? Tá escrito atrás da catálise dele, certo? Isso também é uma coisa muito importante. Mas muito importante. Fazer a catálise certinho para poder estar tá funcionando. Eu uso o copinho. Cinco pila um copinho desse, ó. Faz uns seis meses que eu tenho. Olha o estado da criança. Mas está funcionando. Então, esse aqui tem catálise 2 dois 1. um. Ele não, não dilui, certo? Então tá aqui, ó. Eu usei no dois. Né? Você põe até no dois. Aí vai até no dois aqui no... No catalisador, certo? Mas onde você for comprar a tinta aí, eles vão não. te explicar como é que funciona. Tem a reguinha também, se quiser usar a régua, mas é muito importante usar isso aqui. Principalmente na tinta, pra dar aquele brilho, pra ficar. Beleza? Então vou aplicar, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o próximo passo. Sai fora, tá atrapalhando. Guilherme ah. tá aqui nos estúdios. Estúdios Globo ao vivo. All right. certo vocês viram que foi só uma poeirinha não é pra lavar não ó. fica tudo amareladão aí aqui agora a gente vai dar uma meia horinha que meia hora tá maluco Ih, caiu. a gente vai esperar uns 10 minutinhos e vamos vir com fundo PU, certo vou pegar ele aqui para preparar enquanto isso eu vou dar uma lavadinha na pistola fechou já já, já a gente volta Agora cheguei o processo, esperei 10 minutos, enquanto isso eu preparei o fundo, eu uso esse fundo aqui, o fundo PU, é bem molinho para lixar, é uma maravilha, cobre bem, tá? cobre bastante defeito. Então pessoal, agora aqui é o seguinte, ó. tudo depende do projeto que vocês estão fazendo aí, certo? O meu bolo, o meu bx, eu lixei o cabeçote, certo? Esse, esse caso aqui, como tem pressurização que passa aqui, multibubina e o cassete a 4, então tem bastante coisa para esconder sabe? Então o cabeçote não vai ficar tão à vista. Então esse eu não é um lixo. Mas se vocês quiser lixar, aplica umas duas, três demãos para você poder ter material. Nesse caso aqui, vou aplicar uma demãozinha bem aplicadinha, bem lisinha, bem diluída, e depois tinta nele. Foi mesmo? Acompanhe aí. Boa parte. Minha Estamos de volta. Hoje já estou com a mesma roupa. Ó, Mas você tem mulher em casa, você sabe do que, que eu tô falando, né? Ficar sujando um monte de roupa. Ó, mulher briga com nós. Então é melhor evitar. E elas estão certas Aí esperei de um dia pro outro, certo? Hoje deve ser, agora são as 10 horas da manhã. Vou mandar uma tinta nele. Vou usar essa tinta aqui, ó Preto ninja PU Já dilui, já tá prontinha Lembrando, hein? Faça a diluição certinha, tá? No copinho lá ou na reguinha do que eu te ensinei, Aqui pra ficar a zero mesmo Vou dar duas de mão aqui Duas de mão aqui, duas de mão ali É, lembrando que esse cabeçote eu não lixei, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Fechou? Nossa, estou usando este trem aqui na cabeça aqui Porque na hora que o compressor liga aqui É um barulho infernal Thank right. Primeira demão foi. Espera 10 minutos. Acho que aqui não tá. Perdido. Primeira demão já era. É mesmo? Agora esperar 10 minutinhos e vem com a segunda. Fechou? 10 minutos depois. Voltemos. Já era. Agora a segunda demão. Vou aumentar um pouquinho a pressão. Primeira de mão, gostei no nariz da porra. Primeira de mão eu apliquei com, com 22, 23 libras, Agora eu vou aplicar com as 26 libras, ó. Esse relógio aqui também é bom pra vocês regular a pistola. Tá vendo ali o relógio? Regula a pressão que vocês quiserem. Vou deixar mais ou menos aqui pra dar um brilhinho melhor. Tá bom? Boa! Sem muita enrolação. Segundo da já era Ficou bom, não ficou ruim. Vou mostrar pra vocês aí. eu ver se tem como acender o, o trem. Ó. A leitura não ficou ruim, ficou bom. Certo? Aqui é no celular, viu? Então não exige muito não. Escorridinho aqui. Mas vai ficar para trás, não tem problema. Certo? bem satisfatória ó cano da pressurização feito aqui também viu tem um escorrido aqui ó dá pra ver aí não aqui ó escorridinho mas vai ficar para baixo também se fosse ficar para cima eu lixava e fazia tudo de novo ó, a oficina do pai E! Printei uma turbina também só não liga na bagunça, hein, ó Eu sou bagunceiro Tá vendo as ferramentinhas, ó tudo Coisa simples, ó Essa ferramentinha que eu paguei 90 pila No Leroy Esse aqui é do meu irmão Isso aqui é minha Paguei 500 conto Esse compressor aqui é novo agora, viu Comprei agora Faz nenhum mês que eu comprei foi a troco da mão de obra do golzinho que eu tô montando. Mas do resto é isso aí, ó. máquina de solda. Simplesinho. Qualquer um pode ter. Firmeza? Foi isso aí. Se vocês gostaram, dá uma comentadinha aí. Se não quiser clicar no gostei, não tem problema também. Que nem eu sempre falo, o importante é comentar. Porque eu quero saber o que vocês estão achando se tiver alguma dúvida, alguma crítica construtiva, se alguém que é profissional da área estou fazendo alguma coisa errada, dá uma comentada também que eu também quero aprender, sempre aprendendo. Firmeza? Tamo junto. Aquele abraço. Espero que seja aproveitado para vocês aí. Firmeza? É nóis Beijo pra vocês.